A Martin vai organizar um evento em Viseu, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, dia 4 de Março. Será um evento desde as 9h30 até às 18h, vai ter vários oradores. Nós vamos participar com o tema Redes Sociais 360 e por isso está em Viseu ou perto de Viseu, Será um prazer estar consigo, onde vamos partilhar conhecimento das diversas redes sociais, como ter uma estratégia vencedora e o que é que pode e deve fazer em uma destas redes sociais. Este evento é organizado pela Associação de Marketing e de Tudo Empresarial e por isso pode mais informações e inscrições através do link disponível junto ao vídeo.